Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou te falar de oito nomes redentores de Deus. Quando as pessoas perguntam qual o nome de Deus ou quem Deus é, a palavra de Deus fala que Ele é amor ou que Ele é, eu sou. Isso quer dizer que Ele é todas as coisas, que Ele pode ser qualquer verbo, inclusive Ele é o verbo que se fez carne, porque Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Jesus, Ele é o Deus e Ele é o Espírito. Mas quais são os nomes que eu posso chamar ele? Como eu posso chamar ele além de papai, papaizinho, Deus, Senhor? Ele tem nome. A palavra de Deus traz a questão do Jeová, que na verdade é uma palavra de consoantes que não é pronunciável pelos nossos idiomas. E isso já é por si só maravilhoso. Mas nós entendemos pela escrita primária da Bíblia, porque ela foi escrita em hebraico, em grego e aramaico. Então, você consegue entender, através dessa escrita primária, alguns nomes. Porque quando se trata na nossa Bíblia em português de Deus ou de Senhor, ali estava escrito outra palavra, outra expressão. E essa expressão tem um significado na linguagem. Então, nós pegamos esse significado e entendemos que aquilo também é o um nome do Senhor, no qual nós podemos falar quando estivermos orando. Por exemplo, primeiro nome, Jeová chamar, que significa Deus está presente comigo, está em Ezequiel 48, 35. Quando fala que Deus está presente comigo, você está dizendo de um Deus que não te abandona. Um Deus que está com você o tempo todo. Se você está se sentindo sozinho, ansioso, deprimido, quando você olha para uma situação e acha que ninguém pode te ajudar, você pode, na sua oração, enriquecer ela, dizendo Jeová chamar. Deus presente. Deus que não me abandona. Segundo nome, Jeová Ra. Deus é o meu pastor, está em Salmos 23, 1. Quando você fala que Deus é o meu pastor, é além de Deus estar perto de mim. É um Deus que cuida de mim. É um Deus que não vai me deixar sair, que não vai me deixar passar fome, passar necessidades. É um Deus que me faz perto, me faz pertencente a algo. Então, Jeová Haá, é, eu posso dizer isso em orações em que eu sinto a necessidade de um Deus que cuida. De um Deus que olha por mim. Então, eu digo, Jeová Haá, Deus é meu pastor. Então, Jeová chamar, Deus presente. Jeová Ra, Deus pastor, Senhor que está comigo. Terceiro, Jeová giré, Deus é o meu provedor. Esse já está em Gênesis 22, 14. Esses passagens você não vai achar lá, Jeová, ha, ha, ha, Jeová, Jiré, mas na linguagem real, na primeira linguagem escrita, era o que estava escrito. Então, no Jeová, Jiré, você tem o Deus provedor, o que é uma provisão. É um presente, é uma necessidade, é aquilo que você precisa. Um Deus que provê é um Deus que te entrega, que te dá. É comida, água, roupas, dinheiro. É o Deus que provê o que você está precisando, mas principalmente financeiramente, já que a gente está num sistema capitalista. Então um Jeová giré é aquele Deus que você chama quando você está precisando de coisas. Ou até mesmo de, de sentimentos, mas principalmente de coisas. Então, Jeová Jiré é Deus provedor, Deus que me dá todas as coisas. Deus que me dá minha casa, meu carro, minha gasolina para andar no carro. Esse é o Deus que te dá, é o provedor, Jeová Jiré. O quarto nome de Deus, Jeová Rafa, Deus da cura. Esse já achamos em Êxodo 15, 26. Deus é a minha cura. Jeová Rafa, você pode dizer nas suas orações para curar, para doença, para tristeza, para doenças emocionais e físicas, psicológicas, psicossomáticas. Quando você quer um Deus que cura, um Deus médico, senhor dos senhores, médico dos médicos, você chama Jeová Rafa. Todos eles são o mesmo Deus, veja bem, são nomes para Deus. Então, até agora, nós já temos quatro. Jeová Rafa, Deus que cura. Deus é a minha cura. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. E por esse nome eu posso completar essa cura. Quinto nome que nós vamos trazer hoje. Jeová Tzikhenu. Esse já aparece em Jeremias 23, 6. Que é Deus é a minha justiça. Quantos de nós temos né, sensação de injustiça? Quantas vezes na nossa vida precisamos que algo seja feito? Alguém fez algo contra nós? Ou nós precisamos ali de... Ter justiça em nós, nos nossos pensamentos, no que nós queremos decidir. Nós precisamos ser justos em relação a alguma situação. Então, você pode orar e dizer, Jeová Tzikhenu. Jeová Deus que é a minha justiça. A minha justiça é santa. O Senhor me faz justo pela cruz. Ele me justificou. Então, em mim há justiça, que é um fruto do Espírito. Então, Jeová Siquenú, Deus é a minha justiça. Nós temos mais três nomes, Jeová makadesh esse é Deus, é a minha santificação, está em Levítico 28. Quando eu falo Jeová Makadesh, eu estou dizendo que eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu não quero ter prazer no pecado, eu quero querer coisas boas que Deus quer por mim. Jeová Makadesh, Deus me santifica, Deus me faz puro, Deus muda o meu coração falho, pecador... Eu quero um Deus que me traz santidade, separação. Eu quero um coração que quer coisas que não me afastam de Deus. Jeová macadesh Deus é a minha santificação. Sétimo nome, Jeová Shalom. Shalom a gente já vê mais porque tem várias igrejas com esse nome. E tem toda, né, a, os judeus usam Shalom como um cumprimento. Mas significa Deus é a minha paz, Deus é paz. Se encontra também em Levítico 28, é, é isso mesmo, perdão, Levítico 28, então nós temos o Jeová Shalom, que é o Deus que é a minha paz. Quando você estiver orando, se sentindo amargurado, entristecido, confuso, precisando se sentir em paz, tranquilo, calmo, crises de ansiedade, por exemplo, chame Jeová Shalom. Você não precisa elaborar uma oração. Ó oh, Jeová Shalom, Deus que a minha paz, liberta de todas as transgressões e cadê? Às vezes você só precisa declarar, porque a sua palavra tem poder. Então diga, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, que isso é, Deus é a minha paz, Deus é a minha paz, Deus é a minha paz. E através da palavra que é poderosa, isso já vai ter uma realidade, uma verdade na sua vida. Porque é uma oração na presença de Deus, é um ato de fé. Jeová Shalom, Deus é a minha paz. E o oitavo nome santificador e redentor do Senhor Jesus é Jeová Nissi que Deus é a minha bandeira, e esse também está em Levítico 28. Quando você fala que Jeová em si, Deus é a minha bandeira, você está dizendo que você defende Deus, que você veste a camisa de Deus. Quando nós temos a bandeira do Brasil, nós nos reconhecemos naquela bandeira, ela representa uma nação com valores, com o um hino nacional, com é, leis, com uma cultura. Quando Jeová-Nissi, Deus é a sua bandeira, você olha para Deus como sua bandeira e ele também te representa. Como uma nação escolhida, como pessoa que louva o Senhor, com valores santos, com veredas antigas. Então quando você diz Jeová-Nissi, você está fazendo parte de algo que o Senhor sonhou, da nação escolhida. Não Israel propriamente dita, porque nós somos gentios, e isso é para outro vídeo, mas nós somos povo escolhido de Deus. Então, o nosso povo, ele tem uma representação, uma bandeira também, que é Deus, Jeová si. Se você precisa se sentir parte da sua igreja, parte do propósito de Deus, parte do povo de Deus, parte de ser escolhido por Ele, grite, Jeová si, Deus é a minha bandeira, e quem me vê tem que ver a Deus. Maravilhoso, né? Então agora nós temos oito nomes que você pode usar para estar orando ao Senhor ou declarando na sua vida que vão trazer maiores significados para o seu tempo com Ele. Amém? Que o Senhor te favoreça.